Saudações, queridos e queridas, eu sou o Vinícius Loenetti, professor de Nadia Yoga, e nesse vídeo vou trazer mais esclarecimentos sobre dúvidas, comentários de alunos ou de quem nos acompanha nas redes sociais. Uma aluna relatou que durante a, o Yoga Nidra, que é aquela técnica de descontração, de relaxamento, ela costuma dormir, né? E outra aluna falou que o contrário, ela sempre esteve acordada, mas nesta semana ela acabou apagando, dormindo. Então ela veio relatar isso, perguntar se isso está certo, está errado. A questão é, não tem problema nenhum. É comum algumas pessoas adormecerem durante o Yoga Nidra. A palavra Yoga Nidra significa sono do Yoga. E apesar de seu um sono, o ideal do Yoga Nidra é que você esteja com a consciência lúcida e desperta. Ou seja, o seu corpo está adormecido, mas a sua consciência está acordada. Mas é um processo de aprendizagem, então é comum eventualmente você adormecer no Yoga Nidra. Tem pessoas que adormecem muito mais, outras poucas vezes. E esse adormecimento pode estar relacionado a outros fatores. Às vezes, aquele dia você está mais cansado, mais estressado. Às vezes, o tipo de alimentação que você está tendo, algumas circunstâncias energéticas. Então, são outros fatores que podem criar um contexto, um cenário que favoreça que daquele dia você adormeça ou não. Claro que com o tempo a ideia é você ir se desenvolvendo, se aperfeiçoando, para que você tenha esse autocontrole, essa capacidade de manter-se lúcido, uma consciência lúcida, acordada durante o Yoga Nidra, mesmo com o corpo adormecido. E com isso, quando você for dormir de fato na sua casa, à noite, você também pode... Com o tempo adquirir essa capacidade de manter a lucidez durante os sonhos e o sono. Muito bem, é isso aí. Espero que tenha ajudado no esclarecimento. Um grande abraço.